Bom, meu nome é Fábio Williams, eu sou líder do projeto de implantação do SEI no estado de São Paulo. Estou é, junto com minha equipe aqui, tem colegas da Prodesp, colegas do Arquivo, colegas do Detran, colega daqui da casa, Luiz, que vai ser o coordenador aqui de implantação do Sistema Eletrônico de Informações. É, nossa amiga Patrícia Valentina, ela é a diretora de gestão de informação do TRF4, ela que vai dar esse treinamento, ela vai estar remotamente em Porto Alegre, vai já entrar aqui no telão. É, nós fizemos um acordo de cooperação técnica entre o governo do Estado de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que foi o desenvolvedor do sistema, esse acordo de cooperação técnica foi assinado pelo governador na semana passada. A ideia é implementar o SEI em toda a administração pública direta e indireta do governo. O SEI é uma ferramenta que traz uma facilidade muito, muito grande de trabalhos administrativos, de processos, tramitações de processos. Com isso, vai alavancar bastante é, qualidade nos serviços dos senhores, principalmente aqui na Casa Civil, onde vai ser a prioridade de implantação do SEI para o, até o dia 10 de abril. Esse vai ser o primeiro encontro nosso, nós vamos ter vários outros encontros. Não vão, é, vocês vão ver que a ferramenta ela é muito fácil de se usar. A Patrícia vai apresentar aí várias funcionalidades que o SEI tem, e com, com muita é, usabilidade, use-friendly, usando o que há de melhor. Então, é uma ferramenta totalmente in, intuitiva. E a ideia é, no dia 10, nós vamos é, deixar de fazer os processos no sem papel e iniciaremos todo o trabalho novo através do SEI. Então, isso vai ocorrer na Casa Civil e nas demais cinco secretarias que estão aqui no Palácio. Tá, então, eu peço aos senhores que compreendam bem qualquer dúvida, pode, pode chamar. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Vamos fazer materiais para vocês, pequenos vídeos, vamos fazer webinars, vamos fazer é, materiais para vocês terem acesso direto em PDF, com passo a passo. Então, vamos fazer todo o trabalho de implementação, de capacitação, treinamento. Esse é o primeiro. Vamos ter vários outros até a ferramenta estar implementada em produção no dia 10 de abril, que é o nosso objetivo. Tá? Então, eu queria convidar aí o pessoal colocar na, no telão a, a Patrícia, que é a nossa colega aqui, que trabalha com o SEI, ela está com a Célia aí. Oi, Patrícia, oi é o Fábio, tudo bem? Oi, Fábio, bem. Oi, pessoal. Ambas são do TRF4, elas que cuidam da gestão do SEI no Brasil todo, são vários órgãos da administração pública federal, todos já estão com o SEI há bastante tempo em uso. Vários estados já têm o SEI implementado, dentre eles Minas, Rio de Janeiro. Aqui no estado, a prefeitura de São Paulo já tem o SEI implementado. Então, essa ferramenta vai possibilitar a gente até tramitar processos também para essas outras unidades sem necessidade de uso de papel. Então, eh, Patrícia e Célia, estão está com vocês aí, apresentei aqui o projeto, e aí espero aí que vocês deem continuidade ao treinamento aí, que é o primeiro de muitos. Tá bem. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Valentina, eu sou uma das autoras do SEI junto com o Myron Guerra Batagrini, que é nosso colega aqui também, e sou a gestora do SEI juntamente com a Célia Regina Bernardes Jardim da Silva, né? Então, nós temos as duas nomes grandões, Patrícia Valentina, e Teresa Garcia, eu sou só Patiça Valentina. E aí, a Célia é, é só Célia Jardim. Ou, para todos, né? Paty e Celinha, tá bom? Sempre que <risos> quem falar com nós, já vem bem, bem mais fácil, né, Célia? Eu te apresento aqui. Não, nós estamos ansiosas em passar o máximo de informações para vocês hoje e o máximo de tranquilidade, porque neste momento vocês devem estar se sentindo pressionados e realmente o SEI é muito fácil, muito intuitivo, muito amigável, vocês verão agora. Então, assim, a nossa torcida é que dê tudo certo e nós estaremos aqui para ajudá-los durante todo o processo. Muito bem. Então, é isso mesmo, tá, pessoal? Hoje vai ser, uh, talvez, para alguns, a primeira, a primeira... o primeiro contato com você, tá? Como disse o Fábio, é uma reunião, tá bem? Então, levantem a mão, uh, uh, falem aí com os colegas que estão uh, coordenando uh, o evento aí, caso queiram fazer alguma pergunta, tá bom? Não deixem passar a dúvida para mais tarde, não importa o número de pessoas que a gente tenha na sala, é importante fazer as perguntas, e fazer as perguntas bem alto, porque aí todos ouvem, né, e já tiram também as suas dúvidas, tá bem? O SEI ele foi criado aqui no tribunal, então, como eu já disse, né, com autoria das duas pessoas citadas, né, eu e o Mairon, mas a pedido da administração do tribunal, que já tinha um histórico com o processo eletrônico judicial. Então, faltava que a gente tivesse um processo eletrônico administrativo tão moderno quanto a gente já tinha o nosso processo judicial. E daí, então, que veio o SEI, tá? que aí, então, nós tivemos a ideia, colocamos em produção, tudo sempre sob a coordenação do tribunal. Por isso que o SEI é de propriedade do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Tá bom? E desde 2009 nós estamos aí nesse trabalho e a Celinha estava aqui no SEI também desde a implantação ali do sistema, tá bom? Então a gente coordenando o protocolo e coordenando a implantação do CEI em toda a nossa região, que são os três estados da região sul na Justiça Federal, que é totalmente interiorizada e depois começou a entrar o Brasil inteiro, né? que aí ficou maior do que nós. Então, nós damos esse apoio para todos os que entram aí na família C. Sejam bem-vindos, então, à família C, tá bom? Vamos começar? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar a minha tela, tá bom? Só um minutinho, por favor. Aqui. Vou compartilhar a minha tela para que a gente comece já a olhar, tá? O que, é que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos olhar o que o C tem, tá? Nós vamos explorar a tela de entrada do Sei e nós vamos explorar aquilo que a gente faz no dia a dia, no dia a dia. O que a gente faz em 95% do nosso tempo aqui no trabalho e todo mundo que trabalha com processo eletrônico, que é receber o processo, ler o processo, fazer alguma informação no documento, assinar ou colocar para a nossa assinar, fechar ou mandar de volta, certo? Também iniciar um processo? Também iniciar um processo. No SEI, todos os usuários podem iniciar um processo. Não tem um protocolo que precise iniciar um processo. Todo mundo pode iniciar os seus processos. Esta tela que vocês estão vendo aí já é a tela de login do SEI na sua versão 4.0. Então, hoje nós temos quatro versões grandes, né, já da família de versões do SEI. E estamos na 4.0. Depois da 4.0, nós vamos para 4.1. Depois, se não tiver nenhuma outra funcionalidade grande, vamos para a família 5 do SEI, tá? Então, vou colocar aqui o meu login, todos terão o seu login, tá? Vou colocar a minha senha e quando eu der Enter, o sistema vai me pedir o quê? Tá? Neste caso aqui, notem que eu estou numa tela de teste, tá bem? Olhem aqui em cima, teste. Mas, se eu estivesse no meu SEI, tá bom? que é o SEI, que vale, é o SEI que a gente chama de produção, tem a mesma carinha, é igual, né? Só que um tem coisas que valem, no outro não vale, tá? Vale sim, porque a gente desenvolve por ali. Viram que eu botei meu login e minha senha, o que que ele pediu? que eu ponho é o meu código de acesso, que está aqui no meu telefonezinho, não sei se vocês estão enxergando, mas eu acho que até a tela deve estar cheia do compartilhamento. Então, ó, a gente sem o telefone não vive, né? É o meu token aqui. Então, se eu colocar o meu código aqui, eu entro no SEI de Produção. Não vou fazer isso para não expor algumas informações que talvez eu não deva numa apresentação, tá? E para não me confundir, porque senão eu posso cometer algum desatino, não sei o que vale. Então eu sei que eu estou no Sei de Testes. Ai, mas o meu outro é azul também. Para eu ter certeza, olhem aqui em cima eu tenho uma ferramentinha. Eu só vou trocar cor, porque aí eu sei que eu estou em outro Sei, tá bom? que é o SEI de testes, e transformei meu SEI ali em roxo, tá, pessoal? Só para que eu não me perca. Aí ele assume toda uh, essa, essa cor, esse esquema de cores, né? Tanto em cima quanto aqui, onde estão os processos gerados e recebidos. Então, esta é a tela que a gente vê quando entra no SEI. Isto, se vocês não optarem por entrar no SEI pelo painel de controle, que nós vamos mostrar... Daqui a pouco, mais adiante, tá bom? Então, isso é o que a gente enxerga aqui no SEI. Esta é a tela de entrada no SEI, com um menu à esquerda, um menu acessível, tá? Porque eu posso pesquisar ali no menu, tá certo? Eu posso pesquisar e ele vai me trazendo tudo que está no menu principal e no submenu, tá bem? Todos os submenus que eu tenho aqui, ele também vai pesquisar aqui nesta caixa. Então, isso é visualmente acessível, tá? Uh, e aqui nós temos o quê? Ícones. Estes são os ícones do SEI. Mas são ícones para quê que eles estão aqui nesta tela? Porque eu posso escolher vários registros aqui de processo e aplicar um ícone destes aqui de cima em conjunto, tá bom? Para um conjunto de processos, tá bem? Então, esses aqui são os processos, Patrícia? São esses numerozinhos aqui, são os processos. Nossa, esse é o formato da numeração de vocês? Esse é o nosso formato. É o formato do CNJ. Ah, mas tem esse aqui que é antiguinho, né? É, porque antes do CNJ colocar um formato, a gente usava um formato que era ano, dígito, um contador, outro dígito, tá bem? Uh, e aí era uma numeração simples, mas cada órgão, define o formato da sua numeração. Então, essa é mais uma característica do C. Não é porque a gente utiliza de um jeito, que todo mundo tem que usar do mesmo jeito, tá? Então, ele é totalmente configurável e também parametrizável. Então, tem algumas configurações que se, fala, uh, se pode fazer por meio de parâmetros, tá? De escolha de parâmetros. Muito bem. então... Nós estamos aqui com os processos. Nossa, que montanha de processos. É, uma montanha de processos, né? A gente viu, pessoal, que muita gente mantinha muitos processos abertos na caixa. E para isso nós achamos uma solução e nós vamos mostrar para vocês também. Mas é importante que vocês saibam que esta coluna aqui é a dos processos recebidos, estão vendo? Esta aqui é dos processos gerados. E... Depois que eles são gerados e vão para a tramitação, quando voltarem, eles voltam para os recebidos. porque O processo não é nosso, o processo é da instituição, mas eles ficam aqui apartados enquanto a gente está montando o processo para colocar em uso. Porque senão ele ia ficar empilhado aqui, eu já ia me perder naquele que eu gerei agora, tá? E que estava recém-preparando para que ele entrasse em tramitação. Então, por isso que a gente faz esta divisão aqui na tela. Mas, ai, Tati, aqui nós estamos numa apresentação. Ai, ficou esse menu, isso, não estou enxergando direito. Clique aqui em cima, na parte de cima, aqui do sei, estão vendo aqui, na palavra menu. E o menu some, tá bem? Então, ele aparece ou some? Vocês aqui definem de acordo com o tamanho da tela de vocês. Vocês definem? Pode ser que sim, mas se a sua tela for tão pequena, tá? Que ele não consiga enxergar um processo, ele já aplicou ó, a responsividade. Notem que aqui eu tenho o C, o número do processo aqui do lado, e aqui os ícones de tudo que eu posso fazer com ele. Se eu tiver uma tela muito pequena, ou seja, que essa imagem fique muito grande, ele é que decide, ó, ficou muito grande. Então, não vai dar. Eu vou separar em duas coisas, lado direito e lado esquerdo. Estou no lado direito, se eu vier com a seta para cá, eu volto para o lado esquerdo. Então, o Sei também é responsivo, tá bem? Tá? Que é uma outra característica ali do Sei. sem que você precise utilizar um app para isso, tá bom? Então ele já se, se, se reorganiza para que você enxergue adequadamente aquelas informações, consiga acessá-las adequadamente. O que mais então eu olho aqui? Uma pilha de processo aqui, uma pilha de processo aqui. Nessa aqui, gente, tem 114. Nessa aqui tem 64, tá bem? Então a gente definiu ali que são 100 processos por página. Mas notem que este lado aqui é independente deste aqui. Este aqui, que tem 114 registros, ele paginou para mim. ó. Então, eu vou andar para este lado aqui, só com este aqui, ó, obviamente. Este aqui não precisou paginar. Por quê? Porque ele só tem menos de 100, tá bom? Então, a tela consegue se reorganizar até para quem tem uma montanha de processos. A gente não recomenda manter... Tantos processos abertos na tela, porque quem vê tudo não vê nada, né? Às vezes é muita coisa. Mas notem que vocês estão aqui dentro, sei, além de eu ter condições de fazer, de praticar ações em bloco para vários processos, ele ainda me dá várias informações aqui. Notem uma montanhazinha de ícone aqui. Olha, é um marcador, um marcador que é da unidade, é de dentro da unidade. Olha, um reloginho, por quê? Porque é um controle interno de prazo, certo? Chegou aqui na nossa unidade e definiram que ele tem que ficar pronto em. Jesus, era em 23 de 11 de 2018. Ele está, senhora, atrasado, 1586 dias, não precisa nem fazer conta, não, tá bom? Ele faz para você. Aí alguém que não viu que tinha um processo atrasado, né? Mas está ali, está um relógio em vermelho. Tem um lugar para controlar isso? Tem, sim, senhor. Tem aqui no menu. Controle de prazos. Ele mostra aqui, eu quero ver todos ou não ver nenhum, tá? Vou ver todos os anos. É fácil? Hum, pode ser, mas nós achamos uma solução melhor e vou mostrar. Mas quer vir pelo menu? Pode vir pelo menu, tá? Aqui eu tenho este malhete, que é de um módulo que a gente usa aqui, que a gente fez também, que é o de sessão de julgamento, que é o sei julgar, tá? Ele mostra também a atribuição, do processo, a quem está atribuído. Está atribuído a Patrícia, tá? Este aqui, este é um recadinho. Eu não vou dizer o nome da marca desse recadinho. né Vou chamar de amarelinho, pode ser vermelhinho. Bom... Eu coloquei ele como? Depois vou mostrar. Mas tudo que estiver aqui, gente, é clicar. Então, vou clicar. E aí eu posso dizer: olha, é prioritário. Já mudei aqui, ele já vai ficar vermelhinho, tá bom? Então, nós vamos vendo. Cadê o meu recado? Que ele sumiu, Selinha? Tá aqui, não tá aqui, tá? Ele então ficou vermelhinho, tá, pessoal? Que é a minha prioridade. Nós estamos, notem, explorando aqui essa tela que é o que a gente vê todos os dias. Bom dia, chegamos aqui para trabalhar, como vão? Sim. Bem obrigada. Então, abrimos o SEI, nós enxergamos isso aqui, tá bom? E aí, tira o menu de novo, que eu não quero ali, ele está me incomodando um pouquinho, quero a tela maior, meu monitor não é tão grande. Muito bem. Ai ah, tem um triângulo, o que é isso? Olha, um documento foi incluído ou assinado neste processo. E por que, pessoal? Ele mostra isso. Porque um processo, não sei, pode tramitar em mais de uma unidade ao mesmo tempo, tá bem? Ou seja, o processo é um só e todo mundo atua nele e pode atuar ao mesmo tempo. Ah, não é uma bagunça? Não é, tá bom? Olha, se eu clicar aqui, ele, por certo, está aberto em outras unidades. Por isso que alguém colocou algum documento e eu fiquei vendo, tá? Quem colocou, já vi, ó, foi a Cojade, passando, minha gente... Uh, o cursor, tá? Por cima de quase tudo aqui no SEI, a gente tem a informação do que é. Tanto no processo, quanto no andamento do processo. A gente sabe quem é a pessoa, a gente sabe quem é a unidade, tá bom? Estou passando rapidinho, depois nós vamos ver isso mais atentamente, tá? Mas todas as informações a gente tem aqui no C. Estejamos nós em casa ou aqui, tá bem? Muito bem. O SEI vai conosco, esteja onde estiver. Olha as atribuições, mas eu quero ver, gente, olha o que diz aqui em cima. Estão vendo isso aqui? Ó? Esta linha aqui, ó diz, eu quero ver processos atribuídos a mim. Então, ele já seleciona nessa caixa tudo que está atribuído a mim, a minha pessoa. Tá? Não, não, eu não quero ver atribuído a mim. Eu quero ver por marcadores. Olha, ele mostrou todos esses aqui. Bom, vou voltar, quero ver por processo. Ah, mas eu quero ver os atribuídos a mim e por marcadores. Viram que diminuiu? Porque eu fiz uma combinação. Dos atribuídos a mim, eu quero ver por marcadores. Então, ele aplica esses filtros ali. Tá bom? Uh, quando eu vejo só por marcadores, eu tenho aqui todos os processos. Ah, são cinco. Cadê? Clique no número 5, eles vão aparecer aqui para você, tá bem? Então, tirei este marcador, estão todos aqui e vejo por processo. Ah, mas eu queria ver por tipo de processo. Ah, queria ver, então, vamos ver por tipo de processo. Que estão abertos aqui na minha tela, tá bom? Então, ó, tem tantos desses, tantos. Ah, me ajuda um pouquinho. Porque eu sei que eu tenho que fazer todos que são de sessão de julgamento e que são só dois. Ah, eu cuido das emoções. Então, tá aqui. Já clique no cinco e te aparecem só os cinco, tá? São então, três, né? Recebidos e dois gerados, tá é. bom? Gente, isso é muito importante que a Pati está mostrando para vocês, porque a gente tem que ter em mente que essa tela é a nossa unidade. É to todos que têm acesso à minha unidade enxergam a mesma tela. Então, para eu saber o que está atribuído a mim, somente a mim, a gente pode ver por atribuídos a mim, porque aqui estão todos os processos que tramitam na minha unidade, que vai ter, obviamente, várias pessoas com acesso àquela unidade. Então, é uma forma de nós organizarmos o nosso trabalho no dia a dia e separar as informações que, que a gente trabalha mais... Uh, mais urgentes assim né? são coisas mais que dependem de uma de uma urgência então tem várias formas da gente organizar e tenho em mente que essa aqui é uma unidade não é só a minha tela do meu sei é a unidade inteira todos que têm acesso a minha unidade podem trabalhar nos processos que estão abertos ali por isso que não existe um acesso apenas a um servidor de um de um determinado processo porque no momento que aquele servidor não estiver presente, outro pode entrar e trabalhar naquele processo. Não fica nada escondido, fica tudo ali, organizadamente, mas tudo aberto na unidade ou em acompanhamento especial, mas disponível para que qualquer um trabalhe, para aquela informação não ficar parada, no caso de licença, férias, enfim, né? Várias situações que a gente se depara no dia a dia. É, e o fato de estar atribuído, por exemplo, a mim, não significa que outro colega aqui não possa mexer, tá? Isso é para fins de organização, tá, pessoal? Saber a quem cabe um pedacinho desse todo aqui, tá? Mas o importante é que, com a parte dos marcadores, fica fácil organizar, por exemplo, várias unidades numa mesma caixa. Aqui no tribunal isso é bem comum, né, às vezes tem divisões, não, eu não vou criar a sessãozinha disso, a sessãozinha daquilo, não, eu quero todo mundo aqui embaixo do meu guarda-chuva, que é a minha divisão, tem como organizar as pessoas? Tem, eu começo a criar marcadores, colocando o nome de cada sessão, e aí eu já sei, ó, que processos estão com a sessão tal, e um processo pode estar com a sessão A e a sessão B, porque eu posso botar mais de um marcador no mesmo processo, tá, pessoal? Então, assim, é possível se organizar o SEI, tá? Sem que eu precise ter várias caixas, picar, às vezes, uma atividade de pessoas que estão aqui, todas na mesma sala, né? Aí, se eu tenho que mandar um processo para a unidade dela, ai, porque é outra unidade, ela queria assinar como chefe da sessão lá. Não tem problema, todas as assinaturas também podem estar disponíveis em uma mesma unidade. A assinatura que eu digo é com que cargo vou assinar, tá? que eu vou mostrar para vocês, quando a gente clica para assinar, já aparece a gente. E a gente pode escolher o cargo, tá bom? Então, eu posso ter muitas unidades. Isso que a Celinha falou não é brincadeira. Realmente, essa é a tela do sistema SEI, que vocês enxergam uma montanha de coisa. Ai, Paty, meu Deus, eu tinha duas folhas. Então, eu vou ter que ficar assim, né? Assim, né? Passando para baixo. Ai, tem outra página, atrás de triângulo. Ah, pois então, era assim, tá? Pode fazer assim. Quem tem muita coisa, muito processo, isso aqui é o que está aberto, tá? Então, nós temos uma coisa, olhem aqui em cima, ó, chamada de painel de controle, tem aqui o um númerozinho um, dois, três, por quê? Porque ele organiza todo esse acervo, mas também está aqui no menu, que ele está em ordem alfabética, eu tenho o painel de controle, Tá? Nós temos, então, como clicar lá e clicar aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que o painel de controle ele é customizável, pessoa por pessoa. Então, não é porque eu e a Célia estamos na mesma unidade que a gente precisa ver o mesmo painel de controle. Contudo, tem algumas informações que ninguém pode se negar a ver, que são quantos processos tem aí, quantos não estão mexidos, quantos não sei o quê. O resto você pode customizar. Agora, é isso que você enxerga aqui, ó. tem 114, 64 para cá, sabe fazer conta? 64 mais 114, é quanto? Ninguém vai abrir o microfone, né? São 174, ah, mas eu não sei fazer conta, estou cansada, não quero saber. Então, eu venho no painel de controle, notem aqui em cima, ó, tá vendo? Esse númerozinho 1, um, 2, 3, é o painel de controle, ele fez a continha para mim, você tem o total 178 processos, 114 recebidos, 64 gerados, 177 sem arrumar, 7 não visualizados não foram recebidos. Tem como dizer que não viu isso? Jesus amado, tem como dizer que não acessou isso? 13 foram alterados, são aqueles triângulos amarelos que depois que chegaram aqui, alguma coisa aconteceu fora, ele botou o triângulo. Um está no SEI Federação, que nós vamos explicar para vocês o que é o SEI Federação. E um é sigiloso. Ah, todo mundo vê isso? Negativo, só eu vejo. Porque eu tenho um sigiloso que tem credencial, usuário barra unidade. Se a Celia não tem essa credencial, este card não aparece para ela. Olha, diz os reloginhos. Querida, você tem dois atrasados. E quatro concluídos. Ai, que beleza. Olha por tipo. Todos, olha, processo em bloco de assinaturas, nós vamos explicar o que é isso. Olha, por tipo. Ih, meu Deus, ó, tem agradecimentos. Eu tô com sete processos e em três tem triângulo. O que, é que eu faço? Clico aqui e já vejo. Tá, mas eu vou mostrar. Oi, explica o que é o tipo. É, o tipo de. Agora nós vamos explicar tudo ali, tem entrada. Só tô mostrando para vocês. Para que vocês não pensem, puxa, mas elas botaram um monte de controle, mas uma bagunça, porque eu vou ter que andar atrás do triângulo, atrás do triângulo, atrás e reloginho. Não, vá no painel de controle, porque então, nós vamos explorar bem o painel de controle. Né? E, como disse a Célia, nós temos os tipos de processos, tá bem? Os tipos de processos são os nomes que vocês dão para os processos. Olha ali, ó, desagradecimentos, é um tipo. Teste, mas nesse diz teste Brasil. O que é esse Brasil? É especificação. Vocês imaginem uma unidade que recebe compra de material. Ela só faz compra de material, compra de material, compra de material. Para ela vai ser tudo a mesma coisa. Mas se eu tiver uma especificaçãozinha, já melhora, né? Ela é opcional, mas é bom botar. Compra de material, folha. Folha, não. Não vou tentar comprar menos folha. Compra de material, cadeira, para de vai? Compra de material, mesa para não ser Compra de computadores, computadores, maravilhosos, monitores, bbb, teclado, sem fio, maravilhoso, né? Então, quem estiver comprando já ajuda. E depois vocês vão ver lá no painel de controle também, que a gente deixa tudo exposto, cada processo com a sua especificação também. Então, a especificação é de suma importância. Mas... Veja bem, alguém não botou. Olha, chegou aqui esse processo, sei lá de onde, né? Chegou, né? Porque ele está nos recebidos. E está sem especificação. O que é que eu faço? Ah, eu sou uma pessoa boa, eu vou ler. O que é que estão comprando aqui esse negócio? Então, já estão até testando. Então, eu clico no número do processo e posso alterar e colocar uma especificação aqui, que vai auxiliar quando alguém receber, nossa, você pode mexer no processo do outro processo, não é do outro, o processo é da instituição, tá? Agora ele já tem uma especificação. Nós vamos entrar ali, e vamos ver ícone por ícone do processo. Eu só entrei ali para botar, para mostrar para vocês a importância de colocar uma especificação, porque na área aqui de entrada, que é o que nós estamos explorando agora, faz diferença, né? A gente tem alguma informaçãozinha adicional. Tudo isso aqui, pessoal, uh, possui acessibilidade, tá? Para uh, usuários com baixa visão, tá? Então, uh, para os leitores de tela, quando você posicionar o cursor aqui neste quadradinho de seleção, ele já lê toda esta linha, além de ler a bonde de permanência, lê o número, diz se está recebido ou não, bê, bê, bê, sem que ele precise fazendo no tab, tab, tab, tab, tab. tab tá bom? Nem passando o cursor, só posicionar aqui o cursor, ele já lê essa linha toda aqui deste processo, tá bom? E também temos aqui este A grande aqui em cima, de acessibilidade, são os atalhos, tá? São as teclas de atalho para essa utilização, tá bem? Então, assim, houve um, um, um grande né, investimento ali, não sei, né, nessa versão 4, para melhorar bastante a acessibilidade, mesmo neste esquema de cores, que a pessoa pode achar, ah, que bom, é divertido, mas a gente tem o preto alto contraste, que é justamente para quem precisa desse esquema de cores para trabalhar com maior conforto e condições né, de atuar. Tá bem? O uh, que mais a gente encontra aqui? Eu mostrei processos, coisa e tal. Essas duas barrinhas, gente, é a volta para o controle de processos, que é esse aqui. De qualquer processo, também você tem o controle. Aqui está ele, eu volto para o controle, tá bem? Aqui o painel de controle, aqui o que, que é? Novidades. Por aqui vão ser colocadas várias novidades, que elas vão como um pop-up ali na entrada, mas depois, se você quiser ver as mais antigas, você consegue. Estarão todas aqui desde o início do sei. Dá para botar figura, dá, dá para botar link para o site, dá, dá para fazer tudo ali, tá bem? O que mais a gente enxerga? Aqui a acessibilidade, aqui as configurações de sistema e aqui a minha área, tá? Que diz aqui ó quantos acessos eu tive, né? os dez últimos ele registra aqui, tá bom? E me diz de que IP, de que navegador, qual foi a data, hora em que eu acessei Uh, o sei, tá bem? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. O que mais a gente enxerga aqui que chama a atenção de vocês, mais ou menos, assim, eu só olhando por cima? Tem uma cor azul aqui, tem uma cor vermelha aqui. O que que seria essa cor vermelha, gente? Significa que o processo não foi recebido ainda nesta unidade. Ah, e quando ele estiver em vermelho, ainda tiver um triângulo amarelo, significa que além de eu não ter recebido ainda ele aqui, ainda já a outra unidade já recebeu e já botou alguma coisa, tá? Então, como eu disse, te apressa, linda, né? Porque o processo está girando, né? Então, como é que a gente faz para receber um processo, não sei? Alguém se aventura? Ah, não, você seleciona e diz receber tem uma guia, não, quer receber, clica em cima dele, cliquei, cliquei para receber, você lê, né? Então, quando a gente clica, já aparece ali. E o que, que ele põe? Aqui embaixo eu tenho o andamento, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho o processo, os seus documentos, a cada 20 documentos é fechada uma pasta, tá bom? E aí eu tenho os ícones de tudo que eu posso fazer com o processo que está aberto na minha unidade. Às vezes eu consigo ver um processo. Fui na pesquisa, achei, mas eu não posso atuar. Porque ele nunca passou por aqui, não está aberto aqui. Se ele já tivesse passado por aqui, eu poderia reabrir e atuar. tá? Mas se ele não passou por aqui, eu só posso olhar. Então eu terei menos ícones. Vou fechar ele, tá? Fechei, ó. aqui nesse X vou fechar. É concluir o processo. A gente tem a opção de concluir somente, e de concluir reagendando uma abertura. Porque é o seguinte, eu dei um prazo lá para o Fábio me mandar o documento e tal. O Fábio tem até... O... A Célia faz isso todos os dias, dos pedidos de 100, das centenas de pedidos de 100 que a gente tem aqui. Manda a pesquisa de viabilidade, tem um prazo de 10 dias úteis. Ela diz, tudo bem, eu vou fechar, mas já vou reagendar para abrir quando... Prazo em dia, são 10 e são úteis? Ela clica aqui. Daqui a 10 dias, ele vai reabrir aqui na unidade dela. Não, é data certa. Eu quero que seja no dia tal, no dia, sei lá, 20, da... é, ele vai abrir, tá? Ou você quer só fechar. Então, se você agendar, ele vai agendar e mas, tá. mas só vou fechar aqui, tá, pessoal? Não vou agendar nada. Só para que vocês vejam como diminui o número de ícones, tá bem? Isso aqui vocês não vão ter no de vocês, tá? Isso aqui é por causa da sessão de julgamento e do PAC. Mas até aqui, essa lupa, tudo aqui para trás vocês vão ter. Com uma exceção. Qual é? Este aqui, que diz o que nesta pasta? Reabrir processo. Então, gente, quando vocês pesquisarem o processo, clicarem nele, enxergarem os ícones que tem ali e tiver este aqui de reabrir, o que é que isso significa que esse processo já passou por essa idade? Porque eu só posso reabrir uma coisa que já esteve aberta. E você fechou o processo aí, Patrícia. Olha que temeridade. E agora? Agora? Agora eu vou ter que ligar para a TI. Porque eu fechei sem querer. TI, faça alguma coisa. Negativo, eu vou reabrir o processo. Foi sem querer. Então eu já reabro. Ah, mas eu sei. Você fechou, vai fechar de novo, oh, vou fechar de novo. E aí você vai sair dessa tela e aí você vai se perder, porque você consegue reabrir aqui, porque você está vendo. Mas se você não estiver vendo, deixa quieto. Vou mostrar para você daqui a pouco tá fechado? Fechou, Re fechei. Gente, o Sei também no seu menu, depois nós vamos ver, tem uma coisa chamada Estatísticas da Unidade. Se eu pegar o dia de hoje, hojezinho, tá? nem sei se ele funciona, estava Pegando o diazinho de hoje, ele vai mostrar tudo o que aconteceu nesse período. Pode ser de um ano, um ano e meio, meio ano, um mês, uma semana. Saí em férias. Sua chefia, eu quero ver o que aconteceu nessa unidade aqui. Não fique vendo sem nas férias só porque dá entendeu Não, férias são férias veja se quiser né sabe como é né cada um com seu cada qual né? mas voltou de férias veja o que aconteceu no período o que que eu veria minha gente o que foi fechado no período olha o que foi fechado hoje foi esse quem é é o próprio pronto tá aqui reabro de novo tá certo então a gente é muito difícil pessoas perder você não sabia o número e você reabriu. Claro, foi o que eu fechei agora, tá bem? Então, você pode olhar. Ai, mas tem 100 pessoas aqui, vou me perder. Eu sou a chefia aqui, nunca mais. Eu vou não Pega nunca mais agora esse negócio. Pega sim. Chega no fim do dia, veja tudo que foi fechado. Pega no fim de semana, veja. O que é que fechou? Fechou é mandar embora ou fechar simplesmente. Então, se você tem dúvida se algo... Né? De, de, né, a respeito de algo que possa ter sido fechado equivocadamente, ou enviado equivocadamente, ou você quer ver porque foi enviado, para onde foi enviado? Não, você pode. Vá na estatística da sua unidade e veja tudo que aconteceu no dia de hoje, tá? A estatística, minha gente, tem até, olhem aqui, ó, até tempo médio, tá bom? Tem tudo que foi feito. Claro, aqui eu peguei 14 horas, porque eu peguei um dia só, né? Mas ele tem tudo aqui. E se o sistema não fosse sei, anotem, seria clique. Tempo médio, qual é o tempo médio? Eu venho olhar, porque ele faz a média de todos os tipos que estão ali. Tá bem? Muito bem. Só para mostrar para vocês o quê? Por que é que eu atropelei aqui o caminho? Para mostrar que a gente não se perde aqui dentro do SEI. tá bem? E essa estatística, vê a chefia, ver a não-chefia, vê o estagiário, aqui vê todo mundo. Porque aqui o perfil é básico para o estagiário, para o presidente, para os diretores, para a diretor-geral, para os mais para todo mundo. O perfil é básico, tá bem? Então, todo mundo faz de acordo com as permissões daquela unidade. Depois, isso é uma coisa já de aprofundamento com unidades específicas, de ouvidoria, de arquivo, de julgamento, coisa e tal, mas não há um perfil superpoder, entendeu? É Super poderoso, é, o o é chefe, chefão, faz tudo, né? o básico faz tudo, tá, pessoal? Como disse a Célia, tá? Então, viram que eu recebi o processo? Tem certeza, Patrícia? Tem, vamos consultar o andamento que fica aqui embaixo, ó. Vamos? Vamos consultar o andamento. Clicamos no andamento. Olha, tem tudo aqui, ó. Eu recebi o processo às 14h46, eu concluí o processo. Eu reabri o processo, eu concluí, eu reabri. Ai que vergonha! Não não é vergonha, é só para mostrar para vocês que a gente se engana, né? E a gente comete equívocos todo dia, mas a gente não precisa ficar dependente de uma outra área desde que tudo fique registrado, né? Olha, para equívoco, fechei, reabri de novo. A Célia tá aqui pegando molde. Ai ah, tá bem, é. Tá? E aí, o que que acontece, né, Celinha? Nós temos um completo e um resumido. Aqui é o um resumido, tá? Mas temos também um completo, tá, pessoal? O que que é um completo? Está aqui. Aí tem muito mais coisa. Aí, incluído em pauta, retirado de pauta, concluiu, meu bebê criou um documento tal, assinou um documento tal. E ele também, você pode navegar pelo andamento. Ah, tá aqui, ó. Vou gerar documento tal. Tá aqui. Eu posso clicar e olhar esse documento, tá? Com tudo que tenha sido mandado junto, se eu mandei um e-mail também, eu posso enxergar por aqui. Então, você pode navegar tanto pela árvore quanto pelo andamento. Tudo é clicável. E aqui embaixo, quem são essas coisinhas, Pátio? Olha, são processos relacionados. O que ele diz aqui é que eu tenho dois do tipo, do tipo sessão ordinária e um do tipo averbação. Então, se eu clicar aqui em sessão ordinária, olha, ele me mostra quem são os dois. Posso clicar? Claro, você clica e ele abriu uma outra guia aqui em cima. Notem aqui. Então, eu tenho aqui o processo onde eu estava e aqui o novo processo. Pode puxar aí para outra aba? Pode puxar para outro monitor? Pode ir trabalhando? Pode, tá bem? Então, o que, que a gente tem aqui, tá, pessoal? Uh, a gente tem, ó, que este outro tem outros relacionados. Então, isso vira uma teia. E que a gente pode ir acessando para entender este efeito aqui. Mas não é porque eles estão relacionados que eles são que nem a Lua e a Terra, né? Vão orbitando, não sempre junto... Não. Pode um para um lado e o outro para o outro, tá bem? Eles estão relacionados. Mas eles têm tramitação... Independente, tá? Autônoma. É bem diferente de eu incluir um processo dentro do outro, que anexação. também dá, que se chama anexação, e que aí um processo acaba virando uma peça processual o do mesmo. outro, como se fosse um documento, mas não anda mais, tá? Pessoal, o que que nós fizemos aqui, gente? Nós exploramos o início, né, linha E exploramos o que que é o processo aqui? Ah, pode tem tudo isso aqui, pode ler? Claro, você lê aqui do ladinho, essa aqui é a área de leitura, né? Aqui, quando eu clico no processo, tem alguns ícones do que eu posso fazer com ele, tá bom? Quando eu clico num documento, ele vai me mostrar outros ícones, tá? Se for feito na minha unidade eu vou ter uns ícones. Se foi feito em outra unidade, eu terei outros ícones, tá bem? Por quê? Porque em documentos que foram produzidos nessa unidade, eu talvez ainda possa editar, possa ver as versões anteriores do documento, olha só. Deixa eu ver todas as versões do documento. tá? Eu tenho aqui outras versões, tem uma só. Vou até editar você, tá bom? Vou editar, porque eu quero colocar aqui, ó, abriu um link. Vai, começou o editor, já me apressei, não vou fazer, tá? Mas é só para mostrar que a gente tem muitas versões de um mesmo documento. Vou voltar aqui. Aqui nessa assim. tela inicial, então, a gente tem muitas informações sobre os processos que a gente não precisa clicar no processo para saber o que, do que, que ele se trata, né? Tem, como a Paty mostrou para vocês, tem os, os marcadores, que são informações já colocadas por nós na nossa unidade, tem a especificação, que foi ou colocada por nós ou colocada por outra unidade, também fala bastante sobre o processo. Nós temos o SEI Federação, que depois a parte vai mostrar para vocês. Nós temos os post-its, ela não gosta de falar. <risos> é marca, marca, né? marca registrada. Não, é o nosso, nosso amarelinho ou vermelhinho, é, a gente é. chama, né? E os triângulos que mostram que esse processo, em outra unidade, ele recebeu um documento novo ou ele recebeu assinatura em algum documento, que ele foi publicado, que tem documentos nele que. Que, né, que foram publicados ou que foi publicado. Então, várias informações que a gente sabe uh, que a gente sabe acerca do processo sem precisar clicar no processo. Então, essas informações também já servem para a gente para dar algumas dicas para nós. Uhum. Né? Depois, claro, uh, clicando aí, se ele estiver em vermelho, a gente recebe automaticamente fica na sigla de quem clicou porque foi essa pessoa que recebeu o processo, né? Porque clicou, visualizou, né? Visualizou não dá mais para desvisualizar, né? Recebeu, está recebido, entende? Ah, mas não era para mim, Célia. Não tem problema. Encaminha, se vocês Acabem. souberem, né? Se vocês souberem, atribui para alguém dentro da sua unidade ou encaminha para outra unidade, se não for a de vocês, né? Na pior das hipóteses, se vocês não souberem, devolvam para quem enviou o processo para vocês, tá? Então, essa tela tem muitas informações ali que já nos dão uma dica do que, que temos na nossa unidade, tá bem? Agora, a Pátia vai mostrar para vocês como incluir documento, uhum. abrir um novo processo. Ah, mas sempre que eu quiser fazer um, docu um documento, por exemplo, para fazer um ofício, eu vou ter que abrir um processo? Sim tá porque aqui no, no processo aquele documento vai ter desdobramento eu vou ter que encaminhar para alguém ou vou receber respostas sobre aquele aquele documento encaminhado então é, o ideal é que isso fique registrado no mesmo uh, no mesmo local que é o processo ou o dossiê como vocês preferirem chamar tá certo mas é isso aí agora também eu só fiz uma introdução da parte vai mostrar para vocês Tá certinho né Notem que eu tenho alguns processos que estão na cor azul. Significa que eu, Patrícia, cliquei nesses processos nesta sessão. Neste login. nesse momento de login. Então, o que, que acontece, gente? Eu sei que eu não vi nenhum desses hoje. Se eu tivesse visto, ele estaria em azul. Então, se foi um dos que eu vi hoje, ele está em azul. Foi este, este e este. E este que está em amarelo ainda, foi o último que eu vi, por isso que ele está em amarelo. Ah, se eu clicar nele, vocês notem que ele está atribuído a mim, né? Aí, toda vez que a gente receber um processo, ele fica atribuído negativo. Olha só, recebi, voltei para a área, recebi, né? Recebeu, sim, recebido por Patrícia agora. Ah, tá bem. Volto para a área. Por que é que este aqui ficou com atribuição e este não? Porque este eu fechei, e reabrir. Na hora em que eu reabro, ele automaticamente atribui a quem reabriu. Porque quem reabriu deve saber por que eu fiz, tá bem? Então, se não até acho que esse pega, mas quem reabriu isso aqui? Vou ter que ir lá no andamento para ver que foi a Patrícia que abriu. Não, não. Reabriu já atribui para ela. ela, deve saber por que que reabriu, né? Então, é melhor para não ficar perdido ali. Reabriu Tá ali, tá em azul, coisa e tal, e ficou atribuído, tá, pessoal? Mas se eu quiser me auto-atribuir, ou atribuir para alguém, é lá em cima no bonequinho. Ali. Também. Esse ícone aqui, ó. É. Bem fácil também. É, posso atribuir vários ao mesmo tempo, por aqui ou por dentro do processo, como eu vou mostrar para vocês. Mas eu não quero ver os atribuídos a mim. Cliquei aqui e vi os para mim. Eu quero ver os que estão atribuídos aqui, ó. Uh, tem o Cássio, uh, tem o Álvaro, quero ver tudo que tá com o Myron. que O pessoal chama de pai, é a mãe de ser e pai de ser. Então, olha só: ponto. Cliquei em cima da sigla do Maion e ele me mostra tudo que está com o Myron. E aí eu digo: olha, o Mairon tirou férias, tá bom? Então, esses aqui que são desse tipo, tipo, tipo, eu vou passar para outra pessoa aqui dentro desta unidade. Aqui só aparecem os que têm permissão na nossa unidade. Então, vou passar para outra pessoa, porque ele tirou férias, alguém vai ter que fazer, e eu faço uma nova atribuição. Mas, pelo menos, eu consigo ver tudo que está com o Mairo, tá? Então, tá ótimo. Vamos, então, recebemos o processo, tá? Nós podemos atuar no processo, recebendo o processo ou criando ele. Então, aqui é o que a gente recebeu ou gerou, gerou, porque iniciou o processo. Então, eu vou clicar no menu, tá? para ir aqui, ó, em ordem alfabética, iniciar processo. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Porque isso aqui é autoexplicativo, tá, gente? Iniciar processo. Aí, o que, que ele diz aqui bem grande? Escolha o tipo do processo. O sinal de mais é para exibir todos os tipos. Por quê? Porque o C, ele customiza a tela pelo uso. Então, se eu tenho esses tipos de processo aqui, é porque foram os únicos tipos que até hoje foram iniciados nesta unidade. Ai, mas eu queria um outro nesse, nenhum me serve. Clique no sinal de mais e vocês vão ver que a lista aumenta consideravelmente. Esses que estão em vermelho são sigilosos, tá bem? Muito bem. Aí ah, então, ai, mas que lista quilométrica? Eu tava só no ABC, não tem problema. Vamos botar aqui: pagamento. Ele vai trazer, né, todos os tipos de processo que tem este fragmento pagamento, tá? foi que eu fui até aqui. Então, eu vou dizer, ai, podia ganhar, né, um décimo de novo, né? Pagamento de gratificação, Natalina. Que maravilha, né? Mas só que não. E ele já me abre a tela de cadastro do processo, onde eu coloco a especificação. É um sonho tá? ganhar agora, tá bem? Esse aqui eu estou classificando tá? Uh, por assunto, porque esse aqui é um teste, tá bom? Uh, mas os processos dele de já chegam uh, classificados por assunto. Então, vocês não... Né? teoricamente, não precisa se preocupar. Tudo que estiver em negrito é obrigatório, o que não estiver, não é. Então, eu vou botar aqui, quem é interessado, ah, eu vou botar eu mesmo tá? Eu vou botar eu mesma, tá bom? Ótimo. Aí, por seu acesso aqui, se ele permitir que eu clique aqui, é porque ele permite, mas sigiloso, já a gente até orientou que não se faça assim, e o restrito ou público, Tá? Vocês vão ver que, por exemplo, aqui no tribunal, quando eu boto restrito, e mesmo acontece com sigilosos, não há esta pergunta aqui embaixo, tá bom? A pergunta é, isto é um parâmetro? É, então o órgão pode escolher. Quando a pessoa escolher restrito, ser obrigada a colocar a hipótese legal, que vai ser cadastrada pela administração. Se lá no parâmetro vocês escolherem o um zero, né? Tudo, né? Tudo que a gente. Até eu acho que é uma, uma, uma junção de zero e um, né? Então, é tudo zero. Um tem o parâmetro zero, tem um agora aqui, né? Mas tem outro parâmetro. Então é o seguinte: tá bem, eu tenho que escolher e quem põe isso é a administração, sei. Todas as hipóteses legais para restrição. Mas aqui no tribunal nós não escolhemos esse parâmetro. Então, quando a gente escolhe restrito, não precisa escolher a hipótese legal. Tá bem, uh, mas é um parâmetro. O, a instituição pode escolher, não, toda vez que houver instituição de acesso, escolha qual é a hipótese legal que seja. Tá? Isso é para poder justificar a restrição. Que pela lei, hoje, né? A gente tem uma lei que abre, a outra que fecha, né? Dependendo da informação que tem ali, mas a LAI. Diz que tudo é público e é a exceção é a restrição e tem que ser justificada ali. Ok, tem essa solução? Tem. Posso salvar? Salvei, já abri o processo. Se eu falasse menos, o processo é mais rápido, né? Então, eu vou botar de novo, Ao menu, iniciar processo, iniciei processo, tá aqui, tem que saber o beabá, né? Aí ah, eu vou botar isso aqui: alteração de estrutura, já bem classificado, vejam bem. Blá blá blá blá, tá bem? Tem interessados? Tem, vou botar CLR aqui, tá bom? Essa aqui, vou dizer que tá público e salvei. Abri o processo. Ah, e onde é que eles estão? Volto aqui, olha o ícone, é que tá aqui também, ó, voltei. Para a área. Onde eles podem estar? No lado dos gerados. que acabei de gerar, eu tenho dois. Ai, foi um engano. Vou ficar só com o do sonho. Não tem nada dentro dele ainda. Jogo no lixo. Lixo é lixo. Não adianta depois pode pedir, ai, ah, eu botei no lixo. Não, lixo é lixo. Né? Toda vez que a gente bota ali alguma coisa no lixo, foi para o lixo. Tá? Mas fiquei só com o processo. Ah, então eu podia ficar aqui treinando, criar um processo, botar no um novo. Aí. Pode faça isso, né, aqui pode, né, porque é para o pessoal treinar e verem que é fácil de fazer isso, não fez, colocou documentos, não assinou nada, não é, pode botando tudo no lixo que mal nenhum fará, aqui não faz, né, então é porque senão as pessoas não... Não se desprendem né? daquele receio, puxa, será que eu devo criar um processo? Será que vai ficar lá na minha ficha? Criou um processo, blá, blá, blá, blá. Né? Não, a gente tem que fazer, porque sem fazer a gente não, uh, não aprende, né? Não aprende, tá? E quando a gente coloca ali, ai, fez e jogou fora, o que, que é isso? Um engano. Se eu cometi um engano, eu criei dois, ai, ah, eu criei e a Célia criou na mesma unidade. A chefia pediu, pediu para mim, pediu para ela, não se deu conta. As pessoas criaram, bom, não vai ter que ir fora. Então, isso é para a gente resolver esses enganos que a gente, né? Com que a gente se depara todas, né? Toda hora. Mas eu podia, então, criar um processo ou receber um processo. Colocar o um documento, da na mesa. Se for recebido, se for gerado, o processo, não importa. Mas, digamos que eu tenha recebido esse processo, tá bem? Eu tenho que ler. Quando eu tô no tablet. Vou brincar com você. Eu clico aqui em PDF, tá? E digo todos os documentos disponíveis, todos excetos selecionados, tá? Porque, digamos, você tem uma árvore imensa, tá? Aí você, eu quero todo mundo menos dois. Lembra como é que você fazia? Você clica em todos, aí tem que escolher aqueles dois lá no meio de 200 documentos, e só esses aqui eu não quero. Então é mais fácil você dizer, não quero só esses dois e o resto todo entra. Ou eu quero todo mundo, ou eu quero somente os selecionados, que aí é o contrário, né? Eu marco tudo que eu quero e não deixo marcar o que eu não quero. Mas vou querer todos, tá bom? Ou eu quero só selecionados. Aí, então, ele vai abrir e eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Todos os protocolos eu escolhi aqui. Olha, acho que eu vou querer esse, esse, esse, tá? Eu um, vou querer este, tá bom? E vou gerar um PDF, tá bom? Vou transportar e vou gerar um PDF, tá bem? Quando a gente faz isso, o PDF tá aqui. Aí é para mandar para alguém? Não, não é para mandar para ninguém. Eu mando geralmente um acesso externo com alguns documentos para ver, tá? Mas nunca faço um PDF para mandar para uma pessoa, tá bom? Deem um acesso externo, escolham me façam esse acesso externo mandando por lá. Mas está aqui, ó. Está aqui todo ele direitinho, bonitinho, tá? E ele vai fazer pela ordem de clique, tá? Então, quando eu tô aqui, me dizem: ah, vou mandar esse ofício junto com a informação tal, o ofício é o último. Mas eu clico nele primeiro. E depois eu clico nas informações referenciadas. Quando gera o PDF, ele fica nessa ordem. O ofício primeiro e as outras coisas embaixo. O que facilita também quando tem que mandar ou organizar para a gente ler. Tá bem? Às vezes, no taro, eu gosto de ler assim, né? Que aí vem todo e eu consigo ler, transformo todo o processo no PDF, vou ler, não salvo, não vou aplicar nenhum, tá? Era só para gerar o PDF. Tá bem? Muito bem. Então, estou aqui no processo, vou ler, por isso que eu cheguei ali no PDF, começo a ler, né? Às vezes eu bato PDF, né? Porque hoje, todos as vezes, até tem o wi né? Tem uns que tem mais ou menos, né? Então, eu já baixo ali o PDF, e vou ler o processo. Porque ele é um PDF, eu vou só girando a página. Ó, tá. a Celinha tá dando uma dica aqui. Faz uma pausinha, eu sou a língua de trás. Faz uma pausinha e pergunta se alguém tem alguma dúvida. Ninguém teve dúvida até agora. Ninguém levantou a mão. Vamos pegar o microfone? Alguém quer? Uma pergunta aí? Todo mundo sabe tudo? Não. Alguém levantou a mão? Não? Você nos ouve? Eu ouço. Então, é... eu vou passar para a Letícia. Ela vai falar um pouquinho sobre a questão de da possibilidade da gente tirar dúvidas que a gente estava querendo deixar isso para o finalzinho, né, para ficar todo mundo melhor. É, mas no entanto, assim, eu acho que, que seria possível a gente fazer uma pausinha e aí o pessoal volta, né, com um pouquinho mais equilibrado de tantas informações recebidas, né? O uhum. que, que você acha, Patrícia? Vocês é que sabe se estão cansados ou não. Sério que eu a gente faça uma matar. pausinha, pessoal. Eu começo a falar três horas. Certo. Aí Porque fica a critério quer... do pessoal. O pessoal que quer fazer uma pausa, pode levantar a mão, por favor? Eu ah. é, acho que a gente vai continuar. Então, vamos lá. Vamos tá? lá. Aí, façam perguntas, então, se quiserem deixar para o final, não tem problema. Tá, Você mais suave, tá bom? Tá bom? Eu vou, eu vou ir mais devagar, então. Então, em relação às questões, os questionários, a gente vai fazer o seguinte: quando a gente finalizar, se vocês puderem fazer algumas anotações, a gente no final né, da, da, do treinamento que a Patrícia está dando para a gente, a gente abre para algumas perguntas. Eu pode vendo ser? Beleza. Tá pode ser, pessoal? É. A todos. Certo? Posso sim. continuar, então? Pode, sim. Então tá. Pessoal, só para então que... É porque a gente fala muito, porque a gente tem que mostrar para vocês, explicar como aquilo funciona. Mas, gente, quando a gente chega aqui de manhã, é o seguinte. Tô na tela. Opa! Tem esse aqui, vou receber. Dá um pouquinho, vou ler. Ali. Ah, é para tomar ciência! Qual é o ícone? Só pode ser esse, tomei ciência. Maravilhoso, será? Sim. O sei, ele nunca foi. Patrícia tomou ciência com sucesso. É um print que não tem no um sei ali. Não é uma mensagem que vai ser printada no sei ali. Se você tomou ciência e deu certo, mostra a tela para a pessoa. Então está aqui. Tomei ciência, a Patrícia tomou ciência no documento tal. Viram que dá até para clicar no documento tal? Maravilhoso. Não, não era só ciência. Ela, além de tomar ciência, tinha que botar um documento. Vou clicar. Viram que a mãozinha apareceu do lado desse documento? Ela vai mostrar a todo mundo que tomou ciência nesse documento. E nesta mãozona de cima aqui, ela vai mostrar todas as ciências que houver neste processo, tá bom? Então, eu vou botar um documento agora, tá bem? Como é que eu vejo quem tomou ciência, Paty? Basta clicar nessa mãozinha, só eu tomo ciência tão muito, tá bom? Vou inserir um documento. Este ícone, muito embora seja para inserir documentos no processo, ele aparece em todas as telas, para que a pessoa não tenha que clicar no número do processo para inserir um documento, para colocar em acompanhamento especial ou para enviar um documento. Então, a partir de qualquer documento que você esteja em que você esteja, você clica aqui e já pode inserir um documento. Vou inserir um, tá bom? Que tipo você vai botar, Patrícia? Olha, eu posso gerar um documento que será assinado, ou eu posso colocar um documento externo, uma foto, um vídeo, um áudio, um PDF, qualquer coisa, tá? Uma planilha do Excel. Ser externo não significa que ele é externo à sua instituição, Até pode ser, né? Se for um ofício que veio de fora, com e tal. Mas o externo quer dizer, ele não foi feito dentro do seito. Então, eu estou trazendo ele aqui para dentro do Sei. Mas, se forem documentos para gerar, eles estão todos aqui embaixo. Nossa, que pouquinho. Não, o mesmo esquema. Clique no sinal de mais e você verá todos os tipos de documento. Mas eu vou testar, colocar um externo. Ih, Maria. Tá aqui. É um documento, tá? Eu escolho o tipo. Ah, é um ofício, é uma certidão municipal. Qual é a data do documento? Ah, e a data é de 1 de janeiro de 1986, que é uma certidão né? Número, no lugar do número. Nome na árvore, no lugar do no nome na árvore. Ah, a certidão é 6.584, e é a de, a de comprovação tá? comprovação de qualquer coisa. Isso vai para árvore. É nato digital ou digitalizado nesta unidade. Nato digital se você recebeu por e-mail, mesmo que você veja que foi feito uma digitalização a partir de um físico, tá? A diferença é, você digitalizou nesta unidade, você pegou o papel e digitalizou? Então você não pode certificar que, né, que viu esse papel na sua mão. Então a gente diz, olha, quando eu recebi, ele já estava digitalizado. Então ele é nato digital pode botar remetente, interessados, tá bom? Dizer se é público e escolher o arquivo que será arquivado, né? será anexado, que tem que estar aí na sua máquina. Talvez ele venha para a árvore e traz o número, tudo direitinho ali, tá bom? Até o nome na árvore. Mas digamos que não é alguma coisa que veio de fora, tá? É, eu vou fazer uma informação, Gente, é todos os dias isso. É um despacho, uma informação, BBB, BBB. Tanto que nós já temos até textos padronizados, tá? Aqui é o teste, obviamente, nós não temos aí uh, uh, muito texto padrão, tá? Mas é no nosso lá, que a gente usa no dia a dia, a Célia, principalmente, que tem texto para e-mail, tem texto para isso, porque esses textos padronizados podem ser usados aqui e também para mandar e-mail. Então... Botei aqui, tá? Qual é o texto padrão que vou usar? Qual é o nome na árvore que eu vou botar? Teste SP. Maravilhoso, tá bom? Quis colocar, tá? E aí vou dizer que é público e vou gerar. Vou salvar. O que, que ele faz? Ele imediatamente abre o editor. Vocês estão vendo o editor aqui na tela? Todos estão? Alguém levanta a mão aí para me dizer que está vendo? Ok. Então, olha, ele já trouxe esse texto, porque eu tenho um texto padronizado que é da minha unidade. Os documentos já podem gerar com texto proposto pela administração, e também vocês podem ter textos padronizados dentro da sua unidade. E podem ir editando esses textos padronizados para serem usados em seus documentos, tá bom? Então, a Sélia aqui tem texto padronizado para o ACT, ela tem texto padronizado para informação para a resposta à pesquisa de viabilidade, e eles todos já têm as variáveis. Então, quando ela faz o ACT, como tem lá, arroba, nome do... Quando ela cria, ela pode criar quatro, cinco ACTs ao mesmo tempo que todas as variáveis serão incorporadas a partir dos dados do processo. Por quê? Porque o processo de São Paulo dizia Interessado, Governo de São Paulo. O segundo interessado era o governador, o senhor governador Tarcísio de Freitas. O terceiro interessado. Então, quando isso era gerado, aquele ACT, todos esses nomes já iam para o seu lugar correto, dentro do texto padronizado. Só estou dizendo para vocês, que isso é uma facilidade, gente, sabe? A gente ó, tem aqueles espaços que a gente faz o dia todo, todo coisa. Então, a gente consegue otimizar muito o trabalho da gente. Ótimo. Então nosso editor ele aceita o que mais, Patrícia. Ai, ah, ele aceita muita coisa. Aqui, gente, na árvore do Sei, de qualquer processo, quando vocês clicarem nestes ícones que tem aqui na árvore, ele vai dar opções para vocês, tá? Eu posso copiar só o texto, o texto com o nome do documento e o seu número, um atalho que é um link. Dentro do editor, só com o número do documento, ou um link com o nome e o número. Vou copiar esse aqui com o nome e o número. Só cliquei em cima dele, ele já copiou. Então, é o que eu vou colocar aqui neste editor. Tá bom? Então, vírgula conforme documento. Pá! Aí copio. O documento, voto, vista, ele já vem com o link. No que eu salvar este documento, gente. Ele já funciona aqui, esse link. E eu posso fazer link para documento de qualquer processo, tá? Não precisa ser deste aqui. Mas eu posso fazer outro link? Posso? Qual é o... Vamos ver aí o site. Governo de São Paulo. Vamos ver aqui. Opa, tá aqui, ó. Governo de São Paulo. É este? É este. Olha, conforme o site lá, copiei aqui, tá, a URL ali do governo de São Paulo, e a gente tem um íconezinho aqui, não sei, que é este aqui, ó. Lá em cima, que eu posso botar, inclusive, ó, um texto visível, Portal de São Paulo, vou botar, tá bom? Uh, Tal tá, que eu quisesse colocar ali, ah, é o texto para onde, e cola o URL. R... Digamos que alguém pediu para fazer um curso, não sei aonde, tem o Programação... Ah, eu vou transcrever tudo aquilo. Ah, não vai mesmo, né? Você vai fazer um link para lá. Então, quando eu tiver aqui no meu processinho, ó, tá aqui, ó, Portal de São Paulo. Quando eu clicar aqui, ele vai para o Portal de São Paulo, tá? No meu documento. Então, a pessoa que está lendo fica fácil para ela, né? Ah, conforme o voto-vista tal. Ah, tá bem, ele já foi para aquele voto-vista também. Abrindo sempre uma nova janela. Isso faz o quê? faz com que, se eu tiver uma informação muito complexa, uma decisão, por exemplo, fazendo link para vários documentos, a pessoa que estiver lendo consegue se localizar mais facilmente, tá, pessoal? Muito bem. Fiz o documento, escrevi, podia ter escrito, né? Vocês viram que escrevi o que eu quis para assinar. Vamos pensar, olha aqui, ó, parará, incluir documento. Sempre essa ferramenta é a autuação do documento ou do processo. Depois nós vamos para o acompanhamento especial. Esse aqui vocês já viram que é para enviar. Este é para editar. E este aqui, o que pode ser, gente? Para assinar. E este o quê? Pensem numa pessoa que está fora do prédio, ou seja, ela não é do nosso órgão e precisa assinar. Então é um usuário externo que vai assinar um documento. Pode assinar um contrato, pode assinar a CT, pode assinar a própria posse, Ainda não é de dentro, tá, pessoal? Então, eu clico na caneta interna, né? E o que, que ele faz, gente? Ele já coloca o meu nome. Sou eu que estou logada. E as assinaturas de que eu falei estão aqui embaixo. Eu posso ter várias assinaturas aqui nesta unidade à disposição. A última que eu, eu, Patrícia, usar é que vai aparecer para mim. Se a Célia tiver usado a um assessor, quando ela for assinar de novo, é a que vai ser oferecida para ela, mas pode trocar aqui a qualquer hora. Mas, na verdade, não sou eu que vou assinar. A Celinha passou para mim, Celinha vai precisar assinar isso aqui agora. Ela, opa, está bem, sumiu já o cargo, vamos escolher aqui um para ela, e ela vai assinar. Colocando a senha dela. Então, ela não precisa estar logada para assinar no centro. Tá bom? Ah, o cargo. Aqui eu tirei o cargo. Peraí. Tá? Uh, ela não precisa estar logada para assinar. Entendeu? Entendeu. Tá. Uh, a pessoa passou ali do lado, já consegue assinar. Tá? Mesmo que eu esteja logado. Tem que ser a senha dela. Olha, a Celinha esqueceu a senha dela. Coisa boa, né? Onde é que você tem caps lock? Ah, Ah, é tira o caps lock, então. Porque esse teclado aí não aparece. Nesse que aí não tá... Nossa, diretora, que pecadinho, mas... Assim. Hum, o meu, meu é melhor. O meu é Nossa, <risos> melhor, viu? Vamos trocar? Não. Aí <risos> Ela não quer, não brinco mais. Eita! De novo, vai lá, tira, porque então não estava com a só não tinha digitado direito. Ih, não vai dar, Debussy. Ah, vai ter que dar, né? Você é você, né? Ah, você que que é, que é o Tu que é? tá inválida. Número. Ah, num lock? Eu não. acho que tá sem número. Será? Não é possível. Mas agora a gente botou no caps lock. É banana 1, um, banana 12. <risos> ó, agora deu. Eita, eram As bananas de pijamas aqui, né? Mas deu certinho, tá, pessoal? Uh, basta que a gente saiba se não lock está é. ligado ou não, tá bom? Tem que, ter, tem que ter. Veja bem. Mas deu certinho. A Célia assinou aqui. Ah, mas eu também tenho que assinar porque é em conjunto. Uhum. Então, vamos lá. Olha, ele vai me mostrar aqui. Eu tinha usado como diretora, tá bom? E vou assinar. Pronto. Tá? Vai ter duas assinaturas. Pode ter três, dez, cem, mil, pode? Podem mil, pode. Fazer uma baixa assinado aqui, não sei se quiser, tá bom? E aparecem as duas aqui, ó. Tá bem? Validado com QR Code, tudo bonitinho, tá bem? E as duas pessoas assinaram. Mas houve um erro. Um erro material, não sei o que, tá tudo errado aqui. Ai, ficou feio mesmo. Edita, mas pode? Não assinou? Assinou, mas se a caneta ainda estiver amarela, significa que ninguém de fora desta unidade ainda viu o documento. Então, ele pode ser editado. E é o que nós vamos fazer. Aí ele diz: olha, esse documento já foi editado. Você vai pedir para a sua chefia assinar de novo? Você tem certeza? Pergunte ao alguém da boa, porque está errado. Não pode ficar ali coisa errada. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai editar, certo? Vai ok. E vão cair as assinaturas aqui, está ele. Aí eu digo, não, está errado isso aqui. Ai, que coisa feia. Não pode ter ficado tudo, né? Ai, tudo com letra minúscula. Ah, então está bem. Salvei. Ok. O documento foi assinado, ok. Por que ele não tirou a assinatura? Eu estou no teste, não... hum. Exatamente, tá. Ele não baixou a minha assinatura. Agora o Mário está lá vendo meu zerrinho lá. Aí ele vai ficar, agora ele carregou, agora ele tirou, tá? Agora é que ele vai te deixar, tá bom? É que no outro foi um fake, fake news, tá bom. Tá aqui, passei para cá e salvei. Só se ele tá dando aquele... Ok, fechou, salvou. Muito bem, agora ficou bonito. Só que a gente tem que o quê? Assinar de novo. Nossa, e o que, que você fez aqui? Aí ah, eu vou editar de novo. Porque eu achei que eu tenho que ainda tirar outra coisa aqui. Olha, ficou colado aqui, né? O portal com o número. Ah, não dá, ficou muito feio. Ah, então tá bem, vamos salvar. Aí vou tirar esse doc. Conforme voto vista, Acho vai ficar mais bonito, espaço, vou salvar. Ah, tá muito bem. Fez, fez. Mas o que você... Ai, todo mundo trabalhando na mesma unidade. A Celinha editou e eu editei. Ai, que bagunça esse sistema. Ai, ah, ninguém mais vai saber o que cada um fez. E ela ainda fez, perder todo o meu trabalho. Que eu levei todo fim de semana para fazer. Negativo. O documento tem as suas versões aqui neste ícone, pessoal, tá? Então, quando a gente clica aqui, a gente vê todas as versões do documento. Eu vi, olha, deixa eu até fazer uma comparaçãozinha. Deste para este, o que é que mudou? Olha, tiraram isso, botou esse azul e aqui separou esse azul. Lá. Ah, que maravilha. Mas e deste com aquele? Vamos ver o que aconteceu deste com aquele. Digamos, aqui tinha minha sigla aqui aquele está da série. O que, que a Célia fez? Ó, oh, ela tirou o DOC desta última para aquela, separou aqui, ó, e deixou aqui o portal. Ah, maravilhoso! Ai, mas eu queria a minha, porque ela não tinha nada que ter mexido nas minhas coisas. Você quer? Clica aqui recupera a versão. Não está assinada ainda, tá, pessoal? Recupere a versão. Esta era a versão 5. Quando eu recuperar, vai fazer uma nova chamada 7. Porque a 5 está aqui congelada e a 7 eu vou editar de novo. Ele fez. Está aqui a 7, posso editar? Pode. E ela está aqui, ó, a 7, que é a que eu estou passando a editar agora. Então, gente, não dá confusão na unidade. Você assina o seu documento, tá certo? Opa, ainda não, muito rápido. Não é verdade? Vale. Opa, tem um Tá? Muito bem. Tá? Eu assinei e faço o quê? Mando embora. Vai. Vai que os outros já foram. Ai, vou tirar o menu, para ficar mais bonito. Vou mandar? Tá aqui. Posso mandar? Posso. Então, vou mandar. Manda. Vai mandar para onde? eu vou mandar para a unidade X. Mas tem alguns grupos de unidades que eu uso mais. Por exemplo, as subunidades, todas as que estão dentro da coordenadoria que eu mando para ciência e providência em todas as unidades. Eu já tenho meu grupo, que é da unidade, mas eu também tenho grupos institucionais. Olha, para todos os gabinetes a gente quer mandar, pá! Aí ele já mostra todos, eu seleciono todos e digo, ah, eu só não quero mandar para esse aqui, da turma experimentar, porque esse não vai, com tal. e transporto. No que a gente transportar, já estão todos lá. E a tela não fechou. Porque eu também posso querer mandar para algumas outras unidades aqui do meu grupo, que eu criei aqui na minha unidade, porque a gente usa muito, a gente se comunica muito com este grupo de unidades. Então, eu também acrescento mais alguns, escolho aqui, ah, BBB, BBB, aí sempre por grupo, vai ter dizer, não, ó, transportei todos, está todo mundo aqui. Não precisa ser por grupo, você também pode digitar, Aí ah, eu quero gabinete. Eu sei que a doutora, a doutora, a doutora, pai, eu não lembro o nome dela. É Marga, é Marga, nossa querida doutora Marga. Então já vem tudo que é a doutora Marga. Eu poderia ter escolhido uma aqui manualmente. Mas quando a gente se comunica com várias unidades, são grupos assim, uh, frequentes, pessoal, é importante ter esses grupos aqui, tá bom? E aí você faz o quê? Você envia. Ai, Patrícia, eu fui até aqui, agora, o que, que eu faço? Quer que ele tenha um retorno programado? Com data certa ou em dias? Quer manter o processo aberto na sua unidade? Ou você quer já deixar uma reabertura programada? Já que ele está indo, mesmo que a pessoa não te devolva, eu quero que ele reabra aqui. Pode também, tá bem? Mas eu não quero, quero que ele vá. Mas eu, ah, eu quero, mas eu quero limpar tudo isso. Agora não tem problema. Clica de novo no documento e clica em enviar. Está tudo limpinho. Não mandou, não enviou, não salvou, nada aconteceu. Agora eu vou mandar aqui para a tá bom? Vou mandar para cá. Diges não existe nessa casa aqui. Eu vou mandar para Jepress, tá? Vou mandar para a presidência, maravilhoso. E enviei. Pronto! E ele aparece o quê? Enviado lá para a GPRES, ó. Então, ele está na Correg, GPRES, GPRES. E aqui ele não está mais. Puxa, mas eu tinha que ficar de olho nesse processo. Ele não precisava ficar aberto aqui para mim, porque eu já fiz tudo, mas eu tenho que ficar de olho. É aonde, pessoal? No olho aqui, que eu quero ficar de olho. Eu acompanho a mesa, pessoal e eu clico nesse olho, ele mesmo que ele fechado, mesmo que ele um processo que nunca passou por aqui, se eu estiver enxergando ele, eu posso ficar de olho nele tá seguindo ele então eu posso ter grupos tá bom vários grupos se eu não tiver eu clico no sinal de mais e crio e boto porque aí ah, se é aquele da compra das passagens então quero ficar de olho a autorização para ir para onde não precisa estar em grupo nenhum os grupos são bons por exemplo aqui eu tenho grupos tá que são de interesse tá por exemplo, eu tenho tantas unidades aqui que eu ponho, ó, ou é do protocolo, ou é da gestão de sei, ou é algo que envolve a memória, ou é algo que envolve arquivo, ou gestão documental, porque todos estão ligados aqui na minha unidade. Assuntos, biblioteca também. Então, eu coloco ali para saber qual é. Olha, eu tenho que ficar de olho, porque essa aqui é a renovação lá da biblioteca digital, da não sei o quê, que a diretora da biblioteca pediu, então estou ficando de olho para ver se vai ser aprovado ou não. Eu boto aqui, salvo, e não preciso ficar com o processo aberto. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida do que a gente faz? Chega, recebe o processo, lê o processo, bota o documento, escreve, tem que escrever nele. Eu só mostrei algumas facilidades ali que a gente tem, mas se você ainda não tiver com esse padrão, não tiver, o que, é que você vai fazer? Vai clicar, vai receber o processo Vai ler o processo, vai botar a informação que você já faz isso hoje. Todos vocês já fazem isso hoje. Recebem o processo, uhum. bê, bê, bê, bê, bê, bota um link, cria um documento, assina e manda embora. Tá? Você Ou tomam o cliente e fecham. Com a diferença de que, não sei, eu posso ficar de olho nele se eu quiser. Tá bem? Eu tenho vários controles e várias funcionalidades. Tá bom? Dentro do eu Sei. E nós estamos saber. botando aqui, pessoal, e mostrando hoje. É o dia a dia do processo. Ah, não sei, nós temos infinitas funcionalidades. Sim, aliás, você consegue mas a gente assistir. tem que a parte básica, tá bom? Você nos ouve? Ouço. Então, tá ótimo. Eu vou aproveitar essa abertura que você nos deu e a gente vai chamar uma pausa, o pessoal ah, tomar uma bom. água e né, se reestruturar as ideias. Pô, e amor. aí a gente faz um chamamento né, para saber sobre a questão das dúvidas. De Pô, Pode ser? Pode ser? Pode, e aí depois a gente mostra mais algumas coisas para o pessoal, tá bom? Além dessa parte básica, né? Essa Combinado, aí... então. Muito Nossa. obrigada, viu? Martina merece. Em quantos minutos acha que voltamos? Nós vamos voltar em 15 minutinhos, pode ser, pessoal? 15 tá ótimo. Em 15 minutinhos está ótimo. Em 15 minutos nós retornamos novamente. Agradeço a você, Patrícia, agradeço a todos. Obrigada. agradeço. Uh, pessoal, assim, ó, uh, a gente viu bastante coisa ali, a gente só deu um pequeno retratinho do sei, tá? Mas sempre com foco no processo, no gerenciamento ali, uh, bem, ali a gente foi bem, uh, uh, como é que eu vou dizer, a gente não abordou com profundidade aquilo ali, mas é receber o processo, ler o processo, botar o documento, assinar o documento. E mandar, tá bom? Uh, a gente tem também ali, como vocês viram que aparecem algumas coisinhas ali na área de trabalho. Por exemplo, aqui, né? Esse é o processo que eu estava mexendo, né? Vocês viram que aparece o reloginho vermelho, aí ah, isso, marcador, aí aparece isso aqui, aparece publicação. Muito bem. Como a gente coloca isso, gente? Estou no processo. Vamos definir qual é o prazo que a gente tem internamente aqui? Bote, eu quero um prazo em dias. Ó, você tem 10 dias, não são outros, são corridos, tá bom? Então você tem 10 dias para colocar isso. Salvei. E ele já está lá com o reloginho. No que esse prazo passar, e ele ainda estiver aberto aqui, ele vai dizer, "Tá vermelho, você está atrasado. Mas de repente eu até já terminei, né? Eu clico aqui no relógio de novo, tanto por aqui ou por aqui, tá? E digo, concluí, terminei. Aí a minha chefinha já vê, opa, tá em azul, já terminou. Aí o que, que ela faz? Ou fecha o processo, ou manda embora, que aí esse relógio foi. Ai, Jesus, é mesmo! Agora vai estar. Tá. Desculpe, só ficam olhando aqui, né? Eu gritando aqui. Muito bem, Então vendo agora? Vou tirar esse relógio fora. Vou jogar o relógio fora, excluir o relógio só para botar de novo. Tá? Então, estou aqui no processo, posso botar um reloginho dizendo qual é o prazo, Vamos botar 10 dias corridos, não são úteis, salvei. Olha, minha chefia deu 10 dias, mas eu já terminei, então eu chego ali e boto. Ó. Acabei, tá? Ah, eu só posso botar a cadeia quando tiver um prazo? Não, não, não. Se a gente tiver coisas para fazer, mesmo que não tenha o reloginho, tá bom? Eu até vou excluir. Eu posso, sob orientação da chefia, a ó, oh, todo mundo que terminar suas coisas, clique no relógio e diga, concluir. Porque aí os processos vão ficando com o reloginho azul, e elas já sabe, opa, já terminaram, já terminaram, tá bom? Outra informação importante... Estou dizendo as importantes, tá, pessoal? Porque a gente mostrou a anotação, que é a salinha brincou, post-it, coisa e tal. Essa é interna da unidade. Só enxergam as pessoas que estiverem ali dentro da unidade. Contudo, o balão, não. O balãozinho é visto por todo mundo que puder ver o processo. Certo? Estra, esteja tramitando ou não naquela unidade. Se eu consigo enxergar o processo, eu vou ver o balão. Então, digamos que eu estou aqui nesse documento de ah, vou botar um balão aqui. Ah, lirir, lir, lir, lir, lir, lir, lir, lir, e salvo. O balão está aqui. Tá? Então, ele fica aqui ao lado. Todo mundo que receber este processo aqui já enxerga esse balão aqui. Opa, tem um balão aqui. Se ele clicar aqui em cima, ele verá todos os balãozinhos que existem nesse processo. Então, eu posso botar um balão aqui, posso botar o balão no próprio processo, mas esse balão. Todo mundo vê. Eu gosto de deixar bem para o final para que ninguém tenha dúvidas disso. Tá bom? Coloquem o balão. Se ele tá na árvore, todo mundo pode ver. Está na árvore? Todo mundo pode ver. Tá bem? Assim como pode ver, passou na caneta, diz: ó, quem assinou foi a Patrícia Valentina como diretora BBB. Agora, o post-it, que é o amarelinho ou vermelhinho, se eu botar, ele vai ficar lá e não vai para a árvore. Se ele não vai para a árvore, ele só é visto lá pela área de trabalho, e se não foi para a árvore, as outras unidades, os outros usuários das outras unidades. Não verão, tá bem? É só para que vocês tenham aí um cuidadinho e não botem algo que não deva ser visto pelos outros usuários no balão, tá bem? Então, essa é a dica maior. Pode mandar e-mail, Patrícia? Pode. Eu posso pegar um documento e dizer, vou mandar você por e-mail, mas eu também posso pegar o processo e dizer, vou mandar um e-mail. E aqui está ele. Tá bom, aí você clicou nesse documento para tinha um time e-mail. Por quê? Porque ele não está assinado, eu não posso mandar uma coisa não assinada por e-mail, mas se eu clicar nesse, tá aqui o e-mail, tá? Posso publicar, mandar o e-mail, eu posso ter minha lista de e-mails, maravilhoso e todos os e-mails que forem por meio de sei, tá bom? Eles vão ficar registrados aqui também. Vou mandar para pvr@tf4.jus.br. Ah, eu quero botar um outro documento, eu quero botar um assunto, eu quero ter as minhas mensagens, meus textos padronizados servem aqui também, e eu posso anexar um arquivo, ou eu posso anexar documentos aqui do processo. Ele botou esse, por quê? Porque eu cliquei a partir desse, mas eu posso botar todos os outros que estão ali que eu possa mandar. Eu vou mandar esse, vou mandar esse também. Beleza, aí vai tudo por e-mail. No que enviou o e-mail... Ele vai e já vai para a árvore, pessoal. Porque antigamente a gente trabalhava com os e-mails e eles ficavam lá no e-mail, lá na nossa caixa lá de e-mail. Eu tinha que fazer o um PDF, né? E jogar dentro do processo para dizer que eu mandei o um e-mail. Agora você não precisa, tá bom? Você pode mandar e-mail por dentro do próprio SEI, que ele vai ficar ali. Hoje ele resolveu rodar, mas é que eu acho que é porque a base de teste eu sei, não é, é assim, demora. Né, não, eu sei não é, mas é porque a base de teste, é porque nessa aqui, que é uma base de teste, eu tô usando o do não é. <risos> que não é os e-mails que a gente usa. Sempre no órgão a gente só usa os e-mails das unidades, tá bom, pessoal? Mas ele parou como um todo, tá? Por algum motivo ali ele teve esse delayzinho, tá bom? Muito bem, tá? Então, você manda e-mail para o SEI, você bota seus balões, bota seus documentos, bota no acompanhamento especial, manda o processo embora, tá bem? Fica acompanhando ele se quiser, assina. Temos também, e vocês vão ver depois, quando a gente precisa que alguém assine o documento, e não está na nossa unidade, ou é a nossa chefia que está na outra unidade. Ou aqui, como muito acontece, é o presidente que tem que assinar as aposentadorias. Então, a gente clica numa uma coisa chamada bloco de assinatura, que nós veremos em outra oportunidade. Que aí as autoridades recebem todos os documentos que precisam assinar por meio de bloco de assinatura. Vem o processo, conseguem editar, tá certo? Tá aqui no menu os blocos de assinatura. E em outra oportunidade, nós vamos fazer isso, tá bom? Como são. 16 e 11 horas travou aqui hoje para mim tá como são 16 e 11 tá pessoal eu acho que seria importante a Kelly pode me ajudar aí a gente abrir para ver se vocês têm algumas perguntas tá porque a gente vai só até as 16 e 20 mas esse é só o primeiro encontro tá bem alguém tem alguma pergunta Kelly uma pergunta, eu levo o microfone até vocês. Alguém deseja fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Olha que bacana, Patrícia. Veja bem, <risos> todo mundo aprendeu tudo. O pessoal aprendeu bastante. Olha só, todo mundo nota 10 com estrelinha, coisa é maravilhosa. É que, na verdade, eu acredito que é, com o tempo, né, essas dúvidas, elas começam com a... Terninha. A, ser, a surgir, né? tem uma pessoa aqui na frente, eu vou levar o microfone até ele, tá? Só um minuto é com o uso que vai surgir, né, pessoal? Ó, nós estamos com o Luiz aqui, que ele é o representante da Casa Civil, ele que vai coordenar aqui a implantação da capacitação, eu vou passar o microfone para ele e ele vai direcionar as questões e, e a questão que ele acabou de me pontuar é que as dúvidas vão surgindo e o pessoal depois vai, vai tirar todas as dúvidas com ele Opa, fazer bem pergunta, bem, né? Luiz, estamos à tua disposição aqui para o que você precisar, tá bom, querido? Eu, e eu a vou Sérgio. passar aqui para o Bruno Brás, Bruno. tá, Patrícia, ele vai fazer a primeira pergunta. É o Bruno, então tá. Oi, Bruno. Olá, Patrícia, boa tarde. Tudo bem? Patrícia, eu gostaria de saber como é que vai funcionar a questão dos agentes externos, não sei. Certo. O que, que nós temos, tá, Bruno, não sei, tá? Eu não sei se o que você fala como agente externo é o que a gente chama, no sei, de usuários externos, tá? Então, aqui podem ser advogados, podem ser representantes de empresas que vão assinar, podem ser várias, várias em várias situações, tu precisa ter um usuário externo, ou seja, ele não é vinculado ao órgão. Mesmo assim, ele precisa ver o processo. Se ele só precisar ver o processo, a gente diz que ele precisa ter... Vou reabrir aqui, tá? A gente diz que ele precisa ter um acesso externo, que é essa pessoinha aqui, tá vendo? Fora do órgão, tá? Então, eu clico aqui e digo, claro, qual é o e-mail da unidade, ó, é o máximo que está usando ali, tá? E o destinatário é só o e-mail dessa pessoa. E aí... Você vai dizer o nome dele, ah, é a Patrícia, qual é o e-mail? Ah, o e-mail é pvr, 4 tá bem? O, o e-mail que ele tiver. Qual é o motivo? Ah, ele tem que acompanhar, ou ele é o um advogado, da parte, ou tal, ele já mandou a, a procuração. Aí você diz, é para acompanhar todo o processo? O que, que significa isso, tá, Bruno? Significa que... Se você der acesso por 10 dias, integral, tudo que acontecer neste processo, ele vai acompanhar por meio de um link de acesso externo tudo que acontecer nesse processo. Ele vai receber no um e-mail dele. Sim, ele recebe no um e-mail dele assim que a gente disponibilizar. Mas se você quiser que ele veja somente alguns documentos, você clica aqui e escolhe os documentos. E mais, se ele for um usuário externo cadastrado tá? Você vai ver que aqui no nosso tribunal, mesma coisa que foi feita para o governador aí, para que pudesse assinar, tá bem? Foi feito um cadastro dele como usuário externo. A pessoa clica aqui e faz o seu cadastro como usuário externo, tá certo? Aqui a gente coloca que é para administrativo porque a gente também tem judicial. Ele faz todo o cadastro, manda a documentação e poderá fazer o quê? Ele poderá onde é que eu estava, ele poderá incluir documentos, além de assinar, que ele pode assinar, ele poderá incluir documentos neste processo. Então, isso é muito usado aqui, tá? Que aqui eu não, não me utilizei uh, eu, mas eu vou usar aqui, ó, uh, eu vou filtrar somente nos usuários externos cadastrados, tá? Tá? eu sou a Patrícia Valentina e eu tenho aqui um externo cadastrado, aí ele abre a opção para eu dizer, ela pode incluir documentos. E você ainda pode dizer que documentos ela pode botar, ela pode botar essa documentação. E aí eu transporto, maravilhoso, e digo por quantos dias isso vai durar. Então, isso é muito utilizado aqui nos nossos processos administrativos, na fase recursal, por exemplo. Feito o relatório, o voto, passou pela sessão de julgamento administrativa, eles disponibilizam para advogado com a opção de colocar recurso pelo prazo tal. E aí, decurso de prazo, se ele não botar nesse prazo, ele não vai conseguir botar mais. Então, o nosso relacionamento com o externo, Bruno, ele tem três níveis. Ou você só dá acesso externo para a pessoa ver, ou você dá um acesso externo para ela assinar algum documento, tá? ou você também dá acesso externo, ela pode assinar algum documento que você queira, uma intimação, alguma coisa assim, e também inserir documentos que a unidade diga que ele pode inserir e por prazo certo, tá bem? Então, é assim que nós nos relacionamos com os externos, e também por meio da ouvidoria, né? Porque o SEI tem um módulo completo de ouvidoria, e isso também faz parte do relacionamento com os externos, tá bem? E o módulo de ouvidoria já vai dentro, mas é assunto para outra hora. A ouvidoria, que abre automaticamente processos no C, tá bem? Não sei se te respondi, Bruno. Perfeito, Patrícia. obrigada. Tá, tá bem, então. Merece muito. Oi, Patrícia. Oi, quem fala? Fábio. Oi, Fábio. Você vai me ver agora. Agora eu estou te vendo, você está caminhando para lá. <risos> então, é, a gente tem pergunta do chat também, tá? A gente está... Tá. tá a ah. Ivy. E aí tem uma pergunta da Ana Rosa. Os números dos processos irão se man ser mantidos? Eu acho que ela está se referindo ao sem papel e ao sei. Certo. Certo. Uh, eu só posso dizer que tecnicamente é possível, tá, uh, se houver alguma espécie de migração, porque vocês viram aqui que eu tenho dois tipos de numeração, chegou num momento nós alteramos o tipo, então, né, é possível que ele aceite algum tipo migrado, tá bom? Mas é uma definição de implantação de vocês aí. Porque aqui, por exemplo, a gente não migrou nada do sistema antigo para o novo. Então, a gente usou ele como consulta, tá bem? E o que precisou, a gente fez um PDF do processo antigo e jogava aqui dentro. Vocês viram que qualquer pessoa pode iniciar um processo aqui, tá? Então, a gente fez uma transição assim suave, tá bom? Não houve uma migração com uma onda piroclástica de tudo já para dentro do sistema, tá bem? A gente começou, tinha um dia D, pá, começamos aqui, a partir daqui nós só criamos o processo SEI, e o que precisava vir lá de trás, a gente pegava, fazia um PDF, jogava no SEI, e um PDF só do que era necessário, viu, pessoal? A gente não pegou um PDF, ah, eu vou pegar todo o processo da obra, negativo. Se era para executar aquele contrato, foi só o contrato, tá? Então, a gente foi indo né, de uma maneira que era só para otimizar o trabalho, porque o processo estava lá no outro sistema, Quer consultar ele ainda estava lá para consulta, como está até hoje. Tá bom? Ei, a Tabata Ávila está perguntando, então, se eu quiser acrescentar algum documento no meu processo e eles tiverem em posse de outra pessoa, eu consigo... Acho que isso é atribuída a outra pessoa, né? Você... Isso. Vamos pensar, tá, Tabata? Tá, tá, tá. Um beijo para ti, Tabata. Tá, tá. Um beijo para o Bruno também, que eu não dei um beijo para <risos> o Bruno. O que acontece, tá, pessoal? Tabata, tá, tá, tá. a gente tem que separar isso em duas, em duas situações. Estou aqui na minha unidade ele está atribuído para outra pessoa. Qualquer um da unidade pode acrescentar documentos, tá bem? Mas o processo já está lá na presidência e eu tenho que acrescentar alguma outra coisa. Vocês viram que qualquer unidade pode reabrir o processo e fazer o que precisar fazer no processo. Não precisa pedir de volta. Então, você tem duas situações quando você fala o meu processo, né? Ele está na minha unidade, tem outras pessoas fazendo alguma coisa. A atribuição, gente, é só para organizar a festa dentro da unidade, saber quem está fazendo o quê. Mas eu mesma posso pegar o processo, só um pouquinho, seninha, hoje na ah, só um pouquinho. Eu já clico nele e já vou fazer. Vocês viram que eu cliquei aqui em processo que estava atribuído a um monte de gente. E vou fazendo. E outra situação, então, Tabata, tá, tá, tá, está aqui. Eu precisava botar, mas também está lá na presidência que já fechou, porque eu mandei reabra. Reabra e coloque. Se estiver de acordo com as orientações da sua chefia, tá bem? Volto a dizer, mas tecnicamente não sei, pode, tá bom? A gente faz isso todos os dias. Acho que o bloco de reunião também pode, assim, né? Estando em outra unidade, né? Bloco de reunião, sim. O bloco de reunião, gente, ele tem uma vantagem. Eu estou trabalhando aqui com o Fábio, tá? Fábio, eu é que vou assinar esse negócio, não é para o Fábio assinar. Eu queria que tu desse uma olhadinha, Fábio. Mas um documento não assinado, gente, a outra unidade não vê. Ela só vê que nem vocês estão vendo esse voto divergente aqui, estão vendo? Aqui na árvore, esse aqui... Ele não está assinado, foi feito na presidência. Não, ia virar uma loucura. Não assinei e todo mundo está vendo? Já? Não pode. Mas eu quero que o Fábio veja, eu quero trocar uma ideia. Eu boto em bloco de reunião para a unidade dele. No que eu fizer isso, o Fábio de lá consegue ver os meus documentos não assinados. Entenderam? Então, a gente está trabalhando em reunião, porque sou eu que vou assinar, mas eu quero trocar uma ideia com ele. Aí ele vai dizer, ó, oh, se fosse eu, trocava isso, trocava aquilo. Mas ele tem que enxergar. Não faz sentido eu fazer um PDF, não dá para o Fábio, pelo WhatsApp, para qualquer lugar. Bloco de reunião. E o Fábio já conhece bem esse bloquinho. <risos> pelo que eu estou vendo. Tá bom? Tem muita coisa que não sei, né, Fábio? O pessoal vai começar coisa. a usar, vai clicar, né? E aquilo uh, que você usar mais, você vai se ambientar, né? Você vai estar tá com aquilo na ponta da língua, tá bom? Perfeito. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? É, alguma dúvida com relação ao sistema, à operação do sistema? É claro que esse é o primeiro momento, essa foi a primeira visão. A gente pede que não fiquem preocupados, não fiquem nervosos, é muita funcionalidade, mas que no dia a dia vocês vão ver que é bem prático a gente vai ter uma dinâmica melhor com já com o sistema em treinamento e vocês metendo a mão na massa mesmo, hands-on. E aí também esse treinamento já vai ser com, com a capacitação, já com, com vídeos, com, com manuais, então a gente vai fazer tudo isso aí. Hoje foi uma apresentação do sistema que a Patrícia fez junto com a Célia e aí a gente está aqui disposto a tirar a dúvida de vocês, vamos estar aqui durante toda a implementação na produção assistida, então, assim, tenham, é, não fiquem nervosos, é o primeiro contato, a gente vai ficar colocando pílulas de conhecimento para que vocês, até o dia 10, tenham um domínio da ferramenta e, e, e saiam do outro lado bem tranquilo. Com certeza. Patrícia, quer falar alguma basicão, coisa? Né? A gente fez o basicão, né, Fábio, que é o que a gente faz, assim, 90%, né, do nosso dia é ali. Pega o processo, deu o processo, faz o né E todo o restante a gente vai aprofundando realmente como tu disseste, né? Dia a dia, tá bom? Somente para encerramento mesmo, antes de passar a palavra para o Fábio para encerrar, a gente gostaria de agradecer a todos que participaram, principalmente ao Luiz, por toda a recepção aqui conosco. E com o tempo a gente vai, né? tirando as dúvidas, acompanhando é, outras tratativas que são necessárias para que todos estejam capacitados da melhor forma possível, né? e para o bem de todos, até mesmo de tudo aquilo que a gente tem dúvida, aquilo que a gente há necessidade de, de estar buscando para o maior conhecimento, todas as ferramentas que forem disponíveis pela Patrícia, pelo TRF4, pela própria é, equipe que está toda em prol para a implantação do SEI, Se tiver o nosso alcance vai ser feito. E aproveitando também a oportunidade só para encerrar e passar para o Fábio, vou dar a palavra para a Cláudia Antico, que ela faz parte do, da EGESP. Ela esteve aqui conosco no dia de hoje, acompanhando, dando toda a atenção necessária por parte da escola. Então, vou passar a palavra para ela, tá? Oi, boa tarde, pessoal. Muita mudança, né? A gente está acompanhando aqui porque a escola está apoiando né, nesse processo, toda a capacitação, essa, queria cumprimentar a Patrícia, a Célia, né, fizeram essa apresentação, vai informar que vai ficar disponível, tá, no nosso canal do YouTube, foi transmitida ao vivo e está à disposição de vocês, para vocês é, reverem né, toda, toda a apresentação. Mas, como o Fábio falou, a gente tem... Outras iniciativas de capacitação, tá, gente, vocês vão ser informados, né, aos poucos, e é um, é, queria cumprimentá-los também, é, né, e reforçar aqui o nosso apoio uh, da EGESP nessa iniciativa aí do governo, tá bom? Muito obrigada, viu? CSeller, é querem falar alguma coisa, as considerações finais aí de vocês? Vou é. dizer que a gente está disponível aqui para essa nova empreitada que vocês têm, né? Sempre que é. precisar, e estamos aqui à disposição. Nós estamos há 14 anos, né, já aqui nessa caminhada, e para nós é sempre uma satisfação também. Tá uh, e agora que vocês estão aí na família Sei, nós estamos inteiramente disponíveis para auxiliar vocês, tá bem? Nessa mega implantação. Tá e, bom? e dizer que todo mundo conseguiu, viu, gente? Vocês vão conseguir também. <risos> com certeza. Nesses 14 anos não tivemos nenhuma história de, de fracasso. Muito antes, pelo contrário. Com certeza, pessoal, tá bom? Estamos aí todos juntos, né, linha. Sim. Com certeza. Um beijo grande para todos. <risos> Muito obrigada, tá. Patrícia. Obrigado a obrigada, todos, Célia. obrigado mesmo, estamos à disposição. Qualquer coisa, o Luiz está à disposição aí para qualquer dúvida, tá bom? Valeu, até a próxima, gente. Obrigado.